Olá, alunos do curso de Letras, licenciatura EAD da Unicentro. Esse é o meu sinal identificador na comunidade surda. Eu sou a professora Suelen e estarei com vocês na disciplina de Libras. É uma imensa alegria compartilhar com vocês um pouco da minha experiência na educação de surdos. Sobre a minha formação, eu sou mestra em letras pela Unicentro, tenho especialização em educação especial, sou graduada em letras português e espanhol e tradutora e intérprete de libras pelo Pro Libras. E também sou mamãe de primeira viagem. Já trabalhei como docente é, no curso à distância, na especialização em Libras. Também atuei como tutora na especialização. Tenho experiência como intérprete na Educação Básica e também como docente na Sala de Recursos Multifuncional Surdez. Em 2009, iniciei a minha caminhada na educação de surdos, na qual estou até agora, e são 12 anos de muita experiência, de muito aprendizado, de muito conhecimento ampliando as minhas visões e eu convido você a participar a fundo da nossa disciplina, das discussões propostas sobre a cultura, a história e a identidade e também a língua que compõe o sujeito surdo. Vamos lá? Um abraço, tchau, tchau!